E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje estamos com mais um vídeo, Eu hoje eu vim falar pra vocês do sorteio das skins misteriosas, caixa, enfim, vocês já sabem esse sorteio, eu expliquei, eu vou explicar como vai rolar o sorteio. Eu vou entregar duas caixas de skin misteriosas, Sorte é duas pessoas no caso, duas, caixa de skin misteriosa, ou campeão misterioso, ou skin da promoção, que tem as skins que estão na promoção, como mostrar pra vocês agora skin da promoção. Aqui, essa skin da promoção, essa brand espiritual está valendo também na promoção, dá para entregar de boa. Ela, exceção, porque passa dos, passa dos 480 que eu tinha falado. Só que uma coisa que eu vi, eu vi, tem pouca skin de 480, no caso. Tem pouca skin de 480. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou, vou fazer uma embolada. Até skins de... 520, até 520 tem bastante skin Eu vou entregar pra vocês de boa Até 520 de boa Ou da promoção Desde que não seja caso ultimate aquela de 700 é, e pouco do brand Beleza, ainda dá pra usar Porque eu só tenho isso de RP beleza Campeão misterioso é a mesma coisa Ou campeão da promoção, mesma coisa Ou campeão até 500 e pouco, mesma coisa Então você já sabe o Campeão já tem todos Exibir habilitados, ó tem Camille, Nami, Brain, Katz, tem um boa, legal. Se a pessoa quiser alugar emote, posso mandar emote. Não dá pra mandar um emote. Não sei se vocês querem emote, dá pra mandar. Se não ter 450 RP, é pra poder te mandar alguma coisa, beleza? Não tem muito segredo é, <coughs> o que ela tá pedindo pra vocês. Se inscreva no canal, compartilhe. Só vai participar quem estiver na live, ok? Quem comentou meu vídeo no sorteio lá, eu vou fazer outro bem bolado para semana que vem, ok? Mas amanhã, quarta-feira, 11 horas da noite, vai ser o evento, o evento sorteio do RP. Então eu espero que tenha, tenha bastante gente vendo, porque amanhã eu vou sortear. Então não perca, 11 horas da noite. Se eu não aparecer. Vou fazer meia hora de live. Eu só vou sortear a primeira caixa umas 11:15. h 15 Então, até 11:15 h 15 eu para aparecer na live. E até lá eu vou ficar brincando, porque aí eu posso pensar em fazer uma brincadeira, em vez de fazer sorteio, fazer uma brincadeira, quem chegar 11h15 já está atrasado, para primeira pra quem mais consegue pegar a segunda, fazer a brincadeira de desenho, era curtir eu posso fazer, quem acertar mais bagulho do LOL desenhando, leva, também posso fazer... Um bate-papo com vocês, perguntas, vocês vão respondendo, entendeu? Tá conversando com o Zelo. Vou formar, eu tenho um grupo, um grupo da Guild aqui, vou estar tá adicionando vocês aqui na hora. Eu vou fazer uma limpa aqui, nos, nos meus inscritos aqui, é, inscritos, não, meus amigos que fizeram uma limpa. Tem muita gente que não tem, vou fazer uma limpa. Papo tá? de bastante inscrito, beleza? Então, gente, se inscreve no canal, compartilhe. espero ver vocês na quarta-feira, ok? Quarta-feira, 11 da noite, dia 8. Dia 8. Hoje é terça, dia 7. Dia 8. Beleza, gente? Se der certo, eu posso fazer duas vezes por mês essa brincadeira. Ok? Se der certo. Se não der certo, essa foi a última vez. Se você deseja, eu vou tentar mais uma vez fazer com o sorteio da... O sorteio é um cabeçudo lá. Mas é só aí, beleza? Se inscreve no canal, compartilha e deixa seu like.